Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. A você que vai ver a gente no YouTube amanhã cedo, né? Você já se inscreveu no YouTube? Inscreva-se lá, cara, siga a gente, tá? bate lá o sininho, porque lá você vai ver melhor. Né? Chama o teu pessoal aí que vamos falar de coisa importante, tá? a vergonha que a gente passou nas Nações Unidas outro dia. Né? E vou falar também sobre uma coisa que é muito séria. Se chama insegurança jurídica. A pior coisa que pode ocorrer para uma nação é a insegurança jurídica. Fique com a gente, daqui a pouquinho eu volto. Né? Enquanto isso, aproveite né, para apoiar a revista e entra no Instagram. não é? E se você tem seus amigos no Facebook, peça para que eles curtam a, a revista, porque nós precisamos é, de, de vocês para sobreviver. Precisamos de público né? e dos poucos recursos que cada um de vocês pode nos dá, né? Então, daqui a pouquinho eu tô de volta. O Brasil né, definiu uma política externa soberana né? ainda no império, veja. Né? A República manteve é? nós só fomos é, subordinados a como em política exterior em curtos períodos é? que foram os períodos mais tristes da nossa república é? veja quando do do golpe de de 64, de 1 de abril, né, que instalou aquela ditadura militar, né, nós tivemos um chanceler, né, Juraci Magalhães, que era um general, que disse com todas as letras de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. <risos> Mas é, antes disso... Né, quando por, exemplo, quando, por exemplo, Kennedy né, quis expulsar Cuba do sistema interamericano, né, o Brasil votou contra. O Brasil não apoiou. Isso foi em 1961, né, quando tínhamos um governo com uma política exterior independente. Política exterior independente é sinônimo de país soberano. Então, a gente teve agora, neste episódio desta semana, nas Nações Unidas, né? outra fase tão vergonhosa como aquela do Juracy Magalhães. Né? Repete-se aquela história de dizer de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Que falácia maior que essa? Como vai ser bom? Aquilo é uma potência imperialista. Toda a política exterior dela é de afirmação da soberania dela né? e de expansão da hegemonia. Caramba! Eles mantêm há 50 anos um bloqueio sobre Cuba. Nesses 50 anos, o Brasil nunca apoiou esse bloqueio. Por quê? Porque pô, você tem que imaginar, né? você tem que imaginar que se você apoia que um país faça uma intervenção desse tamanho na política de um outro país, você está admitindo que faça isso com você também. Não é? Veja, agora mesmo, né, os Estados Unidos, além de manter esse bloqueio contra Cuba, né, estendeu um bloqueio semelhante à Venezuela. E o doido deste Ministério de Relações Exteriores que nós temos né, apoia essa intervenção na soberania do país. É isso que eles querem que aconteça aqui conosco? Também vocês querem isso? Então, minha gente, é, é, é muito grave essa, essa questão do Brasil votar com os Estados Unidos. Só Israel e o Brasil votaram com os Estados Unidos. Todas as demais nações né, votaram contra perdão houve, houve uma nação que se absteve, a, a Colômbia. E sabe por que se absteve? Porque é um governo débil, né? a Colômbia está na OTAN, né? na organização do Atlântico Norte, sendo um país do Sul, sendo sul-americano. Então, essa questão, a Colômbia então, se absteve não teve coragem de votar a favor do bloqueio, porque sabe que a qualquer momento, se, ela, se o país entrar né, numa democracia verdadeira, deixar de ser uma mera colônia, um mero apêndice da política dos Estados Unidos, né, poderá também ser sujeita a uma intervenção, como está acontecendo com a vizinha, Venezuela. Enfim, mais uma vergonha né, para nós, né, dada pela, por esse governo de ocupação, que tem um chanceler, um ministro de Relações Exteriores, nada preparado para essa missão, oi, pelo amor de Deus, o cara que é seguidor do tal do Olavo de Carvalho, Gente que acredita na Terra Plana, não, não, não, não dá, não dá. Outra vez a nossa soberania nacional vilipendiada. Né? Esse país nosso é realmente incrível e único. Por toda parte né? tem gente comemorando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que manda que se obedeça à Constituição. Não é insólito. Gente, é triste. Do meu ponto de vista, nada a comemorar. Tudo para que nos preocupemos, e muito, com o futuro do país. A pior coisa que pode ocorrer para uma nação é a insegurança jurídica, gente. Vira terra de ninguém. Urge trabalhar pelo império da lei e pela soberania nacional. Assisti ontem né? a aula magistral do ministro Marco Aurélio Mello, centrado nos artigos da Constituição, argumentando com a história né, da Suprema Corte, citando doutos jurisconsultos, e até comparando a Constituição de constituições de outros países. E depois dessa aula, né, ter ainda cinco ministros que não entenderam que o que se estava voltando era o respeito à Constituição, é muito grave. Grave porque anima prometores e juízes envolvidos nessa Lava Jato, que é uma farsa né, arquitetada lá no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, a continuarem a pretender alterar a Constituição para satisfazer seus desejos autoritários e de proteger esse espúrio governo de ocupação que temos em Brasília. O que era de se esperar, daqueles que constitucionalmente devem fazer valer a Constituição, era o voto unânime. E com isso, por fim, né, liquidar com uma discussão sem cabimento Prevalece, portanto, a insegurança jurídica. O, caso, o quase empate confirma e cada juiz é uma sentença, não imune às injunções político-partidárias ou à influência da mídia. Uma mídia que diz representar a opinião pública, mas na realidade representa o quê? Representa unicamente os interesses corporativos do sistema financeiro e da elite rural Predadora. Mídia que ainda discute se Lula deverá sair ou continuar preso ou responder a outro processo. Incrível, incrível. Além de Lula, há cerca de 5 mil presos sem transitado em julgado, dos quais mais de 90% sequer julgado em qualquer instância. Sem julgamento nenhum. Foi preso e continua preso. Temos que batalhar pelo império da lei. Segurança jurídica só se obtém com obediência estrita à lei. Principalmente à lei maior, que é a Constituição, que define o ordenamento jurídico, social e econômico do país, com ênfase em seus primeiros artigos, que são garantias aos direitos humanos fundamentais. Me perguntaram sobre o fracasso do leilão do pré-sal. O leilão foi salvo pela Petrobras. Duas estatais estrangeiras que estavam inscritas se retiraram. Porque não viram segurança na oferta. Não querem que a Petrobras participe com os 30% que a lei obriga. Agora me diga, se não é coisa de maluco ar petróleo que já foi encontrado. É só pegar e levar, e ainda assim, livre de taxas. Né? Um trilhão. De reais nós estamos perdendo por não cobrar a taxa das petroleiras estrangeiras. O Sindicato dos Petroleiros entrou com uma ação pública para barrar o leilão, não conseguiu. Até quando vão continuar jogando fora nossas riquezas? País sem segurança jurídica, gente, é terra de ninguém. Cada um que se acha dono do seu pedaço faz o que lhe dá da gana, com a certeza da impunidade. Nós estamos vendo isso todo dia. O garimpo é uma atividade ilegal. Legalizar o garimpo e ainda permitir que o garimpo invada as terras indígenas é o maior dos absurdos. Possível porque não há segurança jurídica. As áreas para plantio de cana, para produção de açúcar e álcool, foram delimitadas por estudos técnicos que envolvem as melhores universidades do país. Determinado tipo de solo e vegetação pré-existente são fundamentais nessa determinação para evitar a desertificação. Vira deserto se você planta cana em lugar errado. O sujeito, é? com uma canetada, derruba a norma técnica e nada acontece. Por quê? Porque não há segurança jurídica. Paulo Guedes, o super-ministro da economia, parece que enlouqueceu, francamente. Ao ser aplaudido pela mídia, a crítica, né, essa mídia, né? pelas propostas com que quer destruir o Estado, está se achando Deus, acima da Constituição e da lei. Veja se assim, não é coisa de maluco. Quer acabar com cerca de dois mil municípios. Temos 30 milhões de, de pessoas na pobreza. Ele quer jogar na miséria extrema outros 30 milhões, igualando o nosso país abaixo do Haiti, que é o mais pobre, né? com a metade da nossa população abaixo dos níveis de pobreza. Porque é o que resultará de manter o salário mínimo sem reajuste, sem aumento e a redução de aposentadoria de pensões dos que ganham até três salários mínimos, daqueles que ganham menos. Ele quer reduzir jornada de trabalho e salários dos servidores públicos. O dele pode crer que vai aumentar, imagine se vai diminuir. Nem o dele, de nenhum ministro, e nem dos parlamentares e daqueles que ocupam cargos de primeiro e segundo escalão da administração pública. Você acha que eles vão diminuir seu salário? Faz-me rir. Se não bastasse, né? ele quer também proibir funcionário público de ter filiação partidária. É demais, né? É demais. É demais. Por favor. Alguém mande esse cara ler a Constituição, Constituição dele, gente. E ele antes já tinha anunciado a intenção de que pretende desregulamentar totalmente o trabalho e dar fim à justiça do trabalho. Na mídia nenhuma crítica a essa sandice. Nenhuma observação ao fato de não ter uma só palavra nessas propostas do, do, do neoliberalista que favoreça a retomada do desenvolvimento. Por falar em mídia, né? esses meios de comunicação eles tiveram um papel fundamental no projeto de desarticulação do projeto de nação ao promover a descaracterização do ente nacional. A mídia, né, ao apoiar as permanentes violação da soberania nacional, como se fosse modernização, algo intrínseco à globalização, contribuir para o descrédito da política, e a denemo, demonização dos líderes políticos. Gente, é? 40 anos de neoliberalismo, 10 anos de depressão, sem arrecadação, o Estado simplesmente quebrou, tinha que quebrar. Não tem dinheiro para comprar cafezinho em algumas repartições públicas. E os pacotes anunciados apontam que vem mais corte de despesa. Em vez de resolver o problema buscando o porquê da queda na arrecadação, e buscar como arrecadar mais, aprofunda o problema. Com o corte de despesas nas áreas mais sensíveis, com o salário dos pobres e remediados, sem tocar nos altos salários e nos ganhos dos mais ricos. Para pagar as contas, vende os ativos da União que não são deles, são de vocês, são nossos. Aqueles bens que constituem a base para a retomada do desenvolvimento. O bom caipira perguntaria, né, nós vamos economizar quando o pote estiver meio cheio ou quando estiver vazio? Né? Esperto, né? ele diria, se estiver vazio, a gente enche o. A gente de novo o pote, vai. Qual a fonte de arrecadação? São as atividades econômicas, tributáveis, mas, basicamente, os impostos sobre produção e consumo. O setor produtivo paga salários e o assalariado consome, dinamizando a intermediação, a compra e a venda, que também é tributário. Temos aí o círculo virtuoso do capitalismo que faz desenvolvimento. Funcionou para tirar todos os países que atravessaram por graves crises, né, como os Estados Unidos na década de 30. Então, né, nós vamos esperar o quê? Vamos esperar que ele destrua o país? Ou vamos né, recuperar a soberania? E tirar esse governo infame daí, proclamando, chamando a novas eleições, né? uma nova constituinte para a gente redesenhar o país de acordo com a vontade do povo. É isso aí, minha gente. Constituição nele. Não deixe de fazer isso, né? de fazer com que em toda parte se leia a Constituição e se defenda a Constituição. Essa gente aí não tem mais jeito, só trocando eles. E se não trocarmos logo, né, corremos o risco de não ter país para os seus filhos inatos. Até logo.